Olá, eu sou João Guilherme Ripper, compositor, presidente da Academia Brasileira de Música e diretor da Sala Cecília Meirelles. E queria falar para vocês sobre o Dia Nacional da Música Clássica. Ele foi criado há alguns anos a partir de uma campanha da Viva Música, que era uma revista de programação aqui do Rio de Janeiro, que tinha como diretora a Eloísa Fischer e ela colocou em votação qual que seria o melhor dia para a música clássica, né? e entre, entre as opções tínhamos o aniversário do Vila-Lobos, aniversário do padre Samuel Maurício Londres Garcia, e acabou-se por optar pelo aniversário do Vila-Lobos, que é no dia 5 de março. Então, isso depois virou lei, e nós temos o nosso dia nacional da música clássica, o dia 5 de março. É um dia muito importante um dia que nós celebramos um grande patrimônio que nós temos aqui no Brasil. A gente costuma pensar que música clássica é uma coisa apenas europeia, uma música apenas europeia. Não é, não é. Nós tivemos grandes compositores no século XIX, no final do século XVIII já tivemos um período colonial importante com compositores sobretudo na região de Minas Gerais. Tivemos compositores de uma formação mais europeia no século XIX, e finalmente Vila-lobos né? no início do século 20 sobretudo e uma série de outros compositores que seguiram essa essa linha mais é, nacionalista né? Depois nós tivemos uma, uma outras outras tendências na, na composição é, mais ecléticas né? E hoje em dia nós temos realmente uma série de linhas diferentes que convivem mas temos um ponto muito comum, que é essa musicalidade brasileira. E o Villa-Lobos sintetiza muito bem, a obra dele sintetiza muito bem todas essas vertentes, a vertente europeia, a vertente africana, a vertente indígena, é, enfim, isso tudo encontrou no Villa-Lobos o grande gênio que colocou na pauta e de uma forma realmente maravilhosa toda essa música que tanto nos, nos representa. Por isso que Vila-Lobos é muito importante, por isso que esse Dia Nacional da Música Clássica é, de fato, muito importante. É, Vila-Lobos não se limitou à música, à música chamada música clássica, né? ele teve influência muito grande também na música popular, ele era um chorão, é, tocava violão, temos choros que são baseados exatamente no nosso chorinho, e tem uma tem baquiana, e ele encontrou uma uma síntese também muito interessante entre o contraponto da baixaria do violão no Choro e a música de bar é, A harmonia dele também tem consequências da música popular. Quanto de Vila-Lobos nós encontramos em Tom Jobim? E quanto Tom Jobim se identificava com essa essa música amazônica, intensa, imensa, do próprio Vila-Lobos? Né? É, por tudo isso, eu acho que é muito importante. E eu, quanto compositor, considero o Villa-Lobos uma figura paterna, né? aquele em que a gente se inspira, é, talvez não tanto no estilo, mas nessa visão, é, nessa grande visão do Brasil que ele tinha, né? De, de ter os ouvidos abertos a todas as nossas músicas, a todas as nossas os nossos ritmos, as nossas danças, o nosso folclore, mas também aos nossos estranhamentos, as nossas discordâncias, aos nossos, as nossas dissonâncias, né? as nossas fricções, é tudo aquilo que faz esse país multiforme chamado Brasil em que nós vivemos. Por isso, no dia 5 de março é um dia importante, em que nós celebramos é uma herança que nos foi legada, não só por Vila Lobos, mas também por aqueles que o precederam e por aqueles que o sucederam, que fazem do Brasil um dos países mais musicais do mundo.